Salve rapaziada, nele lá do YouTube, black E nós já tá perdendo aqui. Tava jogando de sniper, mano. Olha o meu frag. Matei só um, matei dois na verdade. Agora. Opa, fião. Como diz o xereco? Xereco, tudo. Tem alguém aqui, mano Basta esse moleque Carai, mano Não posso me desconcentrar, velho É, moleque Eu sei que ele tá aqui Mas aí. Opa, o cara tá lá, ó. Nossa, mano, essa arma é do capeta, velho. Olha lá. Os caras ficam putos, mano. AK-47 do Cão. Nossa, moleque Nossa, moleque Bichão joga demais, velho Puta que pariu Puta que pariu, mano Eu fico louco Olha os caras me quicando Quem tá me quicando é o Peita Um só que não Vamos ver os caras me quicando. Nossa, mãe é pra passar raiva, velho. Se eu for picado, mano, pode jogar PB, mano. Só de raiva, velho. Olha o cara parado aqui, mano. Olha nem... É Perdemos. Ó, tem que o cara. Ó, o moleque atirando em mim sem parar e não me matou. O cara vai plantar. Pau. Ah, mano. Já era, perdemos. Perdemos. Red team, win. Que merda, hein, mano. Mas Beleza. Deu pra fazer um, um frag bom Mateus os noobinhos lá De boa Olha lá, os caras me quicou, os caras chutam pra caralho Mano, agora eu vou ficar jogando de AK-47 Essa arma aí tá me dando sorte Deixa eu ver uma sala decente aqui Nossa, blow, blow, blow, blow Deixa eu ver se eu tô de... Hum, tá de boa mas eu já vi esse moleque, mano, eu já vi esse moleque alguma vez, velho. Né? café quente. Beleza, vamos nessa. Eu nem vi ali, mano, cutar tá o tempo, cutar tá os rounds. Pode entrar, o bagulho tá acabando. A pessoa aí é foda, mano. Aí atrapalha nós. Ah lá, falei? Ah, não. Ah, vai dar certo, vai dar certinho. Acontei o é do mal. Hum, moleque tava bugado. Sem novidades. Vamos nessa. Ok, vamos para ver nada só pode se esmuka aí. Vou um para aqui ó. Aimpoint. Fire in the hole! Fire in the hole! Aí ferre, mano. Aí ferre. Aimshot. Aí ferre. Foi boa, foi boa. Okay, let's go. tirar uma fotinha aqui, né? Fire the hole. Fire the hole. Fire the hole. Eita porra. Caralho, eu mosquei, mano Porra, viado Que merda que eu fiz ali, mano eu Esqueci de olhar no mapa, velho Mano, esse mapinha aqui, o minimapa aqui É a melhor coisa que tem no PC Quer ficar voando, carai? Vamos virar, mano. Só foi entrar na sala daqui. Não fez muita diferença, né? Ok, vamos lá. Oi, Roval, por cima. Fire! e tá cadê o PS? Não dá um show aqui, né? Esse cara tá B. Vou O cara tá aqui. Eu vou ficar aqui, mano, porque o outro tá lá. Bomb has been planted. Chain Headshot. Caralho, por que o moleque não foi dizendo? Caralho, por que não desarmou, mano? Caralho, velho. O moleque moscando. Mano, por quê? Meu Deus, velho. O moleque vacilou, mas beleza, mano. É nóis. Valeu a todos aí. Deixa o like e inscreva no canal se for inscrito. nóis.